Preciso encontrar alguém. Alguém próximo? Um gênio? Um dragão. Uma tarefa perigosa. Aventureira sua. Eu sigo sozinha há mais tempo que não homem. Moleque... Eu falhei. A sua única falha foi enxergar e não ver. Estas são terras dos dragões, Sintel. Você está mais próxima do que imagina. Thank <laughs> you. Escama? Escama Come be my shadow Walk at my side And when you see All that I have seen Can you tell me love from pride? I have been waiting All this time For one to wake me One to call mine. So when you're near, all oh, that you hold dear, do you?